Os guerreiros meio que já tinham esquecido desse jogo aqui, mas aí chegou 2022, o mercado tá meio parado, digamos assim, e aí a comunidade começa a perguntar, afinal de contas, cadê Ghost Recon Frontline? Foi cancelado ou não? Okay. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth e hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Frontline, beleza? Esse novo jogo que foi anunciado aí no evento de 20 anos da franquia Ghost Recon, aquele que rolou lá em outubro do ano passado, acho que vocês devem ter acompanhado aqui pelo canal, teve uma grande repercussão e tal, a gente estava bem ansioso com esse evento, mas a verdade é que esse jogo quando foi anunciado ele teve uma recepção bem ruim, mas bem ruim mesmo tão ruim que até o beta fechado que estava programado para sair logo após o anúncio ali ele foi adiado né e adiado por tempo indeterminado e aí a gente tem um monte de gente reclamando nos fóruns das comunidades e como a Ubisoft não se pronunciou sobre esse jogo né nos últimos meses aliás não se pronunciou desde o anúncio dele na verdade né aí as especulações começam a surgir de todos os lados e a que mais a gente vê por aí surgindo em todos os cantos é que o jogo teria sido cancelado, será? eu não sei, aliás, ninguém sabe na verdade, né? Esse jogo, como eu falei agora há pouco, ele anda meio sumido, bem sumido, na verdade. Não tem também muitas pessoas falando sobre ele e as que estão falando, geralmente estão falando algo bem ruim, mas mesmo com todo esse pessoal falando mal não tem nenhuma mensagem oficial mesmo confirmando o cancelamento. E sinceramente, eu vou dizer a vocês aqui que eu acho difícil que esse jogo seja cancelado. Na verdade, o mais provável que aconteça é eles tentarem modificar o projeto, né? Justamente com base nas reclamações da comunidade. Eu vou falar absolutamente tudo aqui sobre isso, mas antes, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal, caso seja novo por aqui. Dá uma olhada também no site da ProPlay, beleza? Parceira aqui do canal. Usa o meu cupom WR20 para ganhar 20% de desconto por lá também, beleza? Vai lá. Se Os senhores não. estão fazendo não, não, não. o seu coordenador muito feliz, senhores. Então senhores, uh, Ghost Recon Frontline ele anda bem sumido mesmo, ninguém sabe o porquê, como eu já disse aqui eu não acho que esse jogo ele deva ser cancelado, na verdade o que eu acho é que ele vai passar por várias mudanças, até porque todo o hate que esse game sofreu não foi exatamente pelo game em si mas sim porque a comunidade não estava esperando isso né tava esperando por um outro anúncio naquele momento ali e eu tenho certeza que se esse game ele passar por alguns ajustes pontuais ali uma boa parte da comunidade deve curtir lógico que não a comunidade inteira mas uma boa parte dela deve dar uma chance ao jogo até por ser um free to play também né é importante lembrar também que esse game ele deve atrair uma outra grande parcela do público que é exatamente essa dos battle royale free to play né como os guerreiros e do PUBG e do Warzone. Com certeza, esse pessoal pelo menos vai testar esse jogo e de repente, dependendo da qualidade do jogo, podem permanecer ou não, né? Eu sei que muita gente torce aí pelo cancelamento Ou mesmo pelo fracasso desse jogo Achando que se ele tiver algum tipo de sucesso Isso pode comprometer os futuros lançamentos de Ghost Recon Mas eu não vejo dessa forma, ok? Uh, esse jogo ele faz parte de uma nova ação da Ubisoft Para levar os games do Clancyverse a mais pessoas Para isso, eles se utilizaram exatamente dos jogos Que já possuem uma boa fanbase Para poder trazer novas versões e apresentar esse universo de uma outra forma sem comprometer as franquias base aí a gente tem como exemplo aí os jogos como Ghost Recon Frontline que é o que eu tô comentando aqui a gente tem o The Division Heartland a gente tem o próprio ex né? que acho que desses todos aí foi o pessoal mais é, hateou e esses são games com essa finalidade né? além de serem free to play eles servem como porta de entrada para as franquias aí em seu formato tradicional a gente tem ainda Rainbow Six Extraction e Splinter Cell Remake que não são jogos free to play, mas que também pretendem dar uma expandida nesses universos dessas franquias, mas sem comprometer os jogos base. Como a gente sabe, a Ubisoft ela não tem passado por uma fase muito boa, né? Os últimos lançamentos não têm ido lá muito bem. Mas eles estão tentando diversificar as coisas, trazer coisas novas e tal. Lógico que nem tudo vai agradar a todo mundo, mas eu acho bom que eles tentem algo novo. Até porque uma das principais reclamações sobre a Ubisoft e os lançamentos dela né, é exatamente esse formato engessado do mundo aberto, com história rasa e tudo mais. Então assim, deixa eles tentarem coisas novas, eu acho super válido. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre esses lançamentos do Clancy são vários né, em 2022. Eu recomendo que vocês vejam, vou deixar linkado aqui no final desse vídeo, como vídeo recomendado, né? E eu espero que esse Ghost Recon Frontline, ele passe sim por mudanças e que chegue um jogo mais interessante do que a gente viu naquele trailer de anúncio. Porque ali realmente tava, sabe, tava bem estranho, tava legal não aquilo ali. Eu quero saber a opinião de vocês também aqui, ok? Digam aí o que é que vocês acharam desse jogo, se vocês jogariam ele, né? Levando em consideração que é um free to play, acho que muita gente ao menos testaria, né? Daria uma chance. Digam aí também o que é que vocês acham que poderia ser modificado nesse jogo para que ele ficasse melhor, mais palatável aí para a comunidade, né? Comenta aí embaixo, beleza? Segue aí nas redes sociais também para poder conferir mais conteúdos como esse. Forte abraço a todos, foco na missão. E até a próxima.